Oi, gente. Acabei de postar um vídeo. O, o primeiro episódio do Emoji World. É. Eu coloquei na descrição que iria ter tá um template. E na descrição desse vídeo vai estar tá, é, um link do projeto para o KineMaster. Se vocês quiserem ver o vídeo, o link também vai estar tá na descrição o link para baixar os dois arquivos do template é que para fazer um projeto no Kine Master, o Master cria dois arquivos e eles vão estar tá na descrição lembrando que os emotes do, do meu celular é o 6.0, a versão 6.0.1 modelo Litv então, é, espero que vocês gostem vocês é, é, gostaram do vídeo, baixo o template eu disponibilizo como domínio público, então não importa o que vocês fazerem, vocês podem pegar e falar que é seu, fazer qualquer coisa com aquilo. Porque eu dou permissão pra você fazer isso. Pode ser pra uso comercial, não comercial, inalterado, pode ser pra qualquer coisa. Mas, tchau!